Fala meu garoto. Tudo bem com você, Robson da farmácia mais uma vez. Seja muito bem-vindo a esse canal mais gozado do YouTube. Hoje a dica é um poderoso remédio caseiro para amenizar a sua ejaculação precoce de forma rápida, fácil e 100% natural. Beleza, então garotão já se inscreve no canal se ainda não é inscrito para se juntar a essa galera maravilhosa que mais demora de gozar aqui no YouTube. Também já vai deixando sua curtida no vídeo para ajudar o seu brother a continuar com este belíssimo trabalho. Estamos combinado meu garoto. Pô mano, infelizmente o YouTube está foda velho. Está limitando nossos alcances e eu preciso muito da sua ajuda irmão. Gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com geral para que sim. Eu possa trazer mais dicas e o conteúdo de incríveis para você aqui neste canal. Beleza garotão? O papai aqui pode contar com a sua nobre ajuda. Recado dado. Então vamos embora. Hoje eu trago mais uma dica top top para você que já está cansado de ser chamado de rola mole. Pela mulherada por gozar em um piscar de olhos. Olha irmão, eu sei muito bem como é essa parada. Eu já estive aí no seu lugar e sei o quanto é triste conviver com isso. Mas pode ficar tranquilo que durante meus longos anos que passei sofrendo com essa peste da ejaculação precoce. Eu já levei até nome de rola mole. Até que chegou um dia eu dei basta nessa parada. Da então, pesquisei muito sobre como me curar e acabei achando algumas soluções simples e naturais que muitas vezes me tiraram do sufoco e de passar vergonha na frente das minhas gatas. Inclusive essa de hoje. Que estou te passando é uma delas. Mas você já sabe né meu garoto. Essa dica não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce. É simplesmente para você não passar vergonha com aquela gata na hora de virar o zoinho. Por mais que essa dica funcione é muito importante que você que é casado. Namora ou tem algum esqueminha por fora e sofre por gozar rápido demais. O meu conselho de amigo é. Clique no link da descrição desse vídeo e conheça o protocolo que mudou a minha vida e me trouxe a cura definitiva. Seguindo os passo a passo, como eu seguir, você vai receber o protocolo mais completo do Brasil por e-mail. E se você seguir, arrisca tudo certinho, eu garanto para você. Que dentro de 17 dias estará curado assim como eu fui. Estamos combinado? Mas por enquanto que você ainda não clicou no link da descrição e não tem acesso ao protocolo único para cura definitiva da ejaculação precoce. fica ligado e preste bastante atenção nesse macete poderoso que ele pode te tirar do sufoco ainda hoje. Beleza? Eu usei. E as pessoas mais velhas também utilizavam e muito essa dica. O remédio é feito com ingredientes potentes para diminuir a ejaculação precoce. O que é capaz de aumentar o seu tempo de sexo no mesmo dia que tomar esse remédio? Eu, meu garoto, por ter testado antes de passar aqui, essa dica pode te levar a demorar até 45 minutos para gozar. Então, a partir de hoje será 45 minutos a mais de sexo todas as vezes que você tomar esse remédio em okay? Então, já pega um pedaço de papel, uma caneta. Ou lápis e anota aí os ingredientes para você fazer ainda hoje. Bora anotar? São eles. 350 ml de cerveja preta conhecida como caracu. 2 ovos de galinha da Angola. 3 colheres de sopa de mel para adoçar a gosto. Mistura tudo em um liquidificador e deixe bater por cerca de 3 minutos. Depois pode saborear na mesma hora. O ideal é tomar esse remédio sempre uma hora antes de fazer a e pode tomar à vontade todos os dias. Pois o mesmo. Se trata de uma dica 100% natural e não há efeitos colaterais, então você toma para testar este método que os mais velhos usaram. Que eu usei e deu certo. Não esquece de deixar a sua opinião do que achou da dica aqui nos comentários. Beleza garotão? Ah lembrando. Isso não é uma cura definitiva para ejaculação precoce beleza? Caso você realmente sofre com essa praga eu recomendo que você procure ajuda especializada em busca de uma cura definitiva para o seu problema. Hoje graças ao meu bom Deus, estou 100% curado desse mal que me causou muita tristeza. E o que me curou de verdade foi o passo a passo do protocolo que ensina a cura definitiva. Mais uma vez, vou deixar o link logo abaixo da descrição para você conhecer ainda hoje. Graças a Deus hoje não precisa usar mais esses remédios caseiros nem receitas milagrosas para aguentar mais tempo na cama. Hoje meu tempo de transa é de 1 hora e 47 minutos de pau dentro. E se você quiser você pode curar a sua ejaculação precoce na sua própria casa, dentro do seu quarto confortável e com total sigilo. Assim como rapidamente eu curei a minha. Basta clicar no link que está na descrição abaixo e ter acesso desse maravilhoso protocolo. Te desejo noites de muito prazer. Que 2020 seja um ano de muita saúde e de muitas fodas. Boa sorte e obrigado por ficar até aqui comigo. Fique com Deus meu garoto e até o próximo vídeo. Fui.